Bande Guru Padodandam Bhakta Sri Chaitana Prabhu Bande Nitanando Sahoditam Si Nandanandanam Bande Nandana Nandana Charano Dayam Gopijano Samayuktam Binda Vanamano Hara Vánsha kalpa taruvasya kipasindu babacha, patitanam pavane bhavashna vibhyao namo namaha Mookam karoti vachalang pangum lang haiti girema, yadkipatam hang bandhe paramanandum brinda Vrindhavai tu siddhe bai piyavai kesvasa Shnavakti bhakti pade devi satva vatvai namo nama nara ayana namaskritta nara ncha iva naratthama mama devi mudire kishna gauri ya prakasa ne Sadhanurakto guru -yukta bhakti yukto bhakti pramodaksh jagod varun deyam sadha pari bhavagnam avish to doham saranyam betatiham ponotaba levava diputam bandhe maha purushati vindham e a pa da palavana manichataya Bispo rejeita campego bodushwadarshi Purna nuragara sagara sarumurti Saradhika me kadang Shri Sri Krishna Chaitana prahunita ananda Shiad deita gadaha harasiva sadi binda Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Nanda, Sri Adaita Gada, Dharusiva Sadhi, Bind, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Ajahnulam mita pujo kanaka bodhato Sankirtanai kapitaru kamala yotaksho Visham baro dijavaro jugadhar muparo Bande jagat karu Karuna bhotaru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Hare oh. Namami Gange Tava Padam Gajam Surasurair Bandito Dibbarupam Bhukti Chamukti Chatasinitam Baban rupe na sada naranam Ganga, tarangar, mani, adhata, Gauri nirantara vibushi tobam abhagam Nara yonopriam ananga madapuharam Baran sipura pati Vagisha Jusho Badane Lakshmi Rijas Sacha Vakshashi Jasyasthi Sambid Mahamaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Sangsar sindhu taraani hida yam jadi sad Shankirtana mritara se ramte manoshe prema viharani jadi Chaitanya-chanda-charane-kurutanurágam Chaitanya-chanda-charane-kurutanurágam Saṅśāra-sindu-uttarane-hidayam-jadi-śād rita raseram premaham viharane chaitanya chanda charane Chaitanya chanda charane kurutanuragam Gaudiya Gosthipati shri, shri Shri La, bhakti, la bhakti, Siddhanta java, Sarasvati Goswami Taku param Prabhupada java, Paramahamsa Jagat Gurujis Param Vijayate, param vijayate Nama sankirtanam, sri sankirtanam Shri Krishna Sankirtanam Este é o nosso slogan, slogan. é o slogan da Gaudiya Mar Transcendental. O Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhakti Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagad disse Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana, que o canto dos santos nomes de Krishna alcance a vitória, o triunfo por todo o mundo. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana Ele não disse Narayana Sankirtana, Vishnu Sankirtana, Drishimha Sankirtana, Ele disse claramente Krishna Sankirtana, porque Shri Krishna, somente Nanda Nandan Krishna, Swayam Rupa Bhagavan, a forma original de Deus, é a única personalidade através da qual nós podemos trocar todos os tipos de raça, obter todos os tipos de raça, todos os tipos de, raça, os tipos de êxtase. Nós vamos explicar isso mais adiante diz Shambhaba. Somente com Krishna, nós podemos trocar And todos os tipos de raça. Excelente. E é, é uma raça hiper-excelente, transcendental. Nishiku o Narayana Sankirtana, o Nishimha Sankirtana, não pode ser comparado can complete, ao canto dos santos nomes de Krishna, pois Krishna pode nos anyway, dar toda a gama das, dos êxtases espirituais possíveis. With, yeah, o verso over, com o qual nós começamos, Diz que se nós queremos atravessar o oceano uh, das ilusões materiais, o oceano material, o perigoso, assustador oceano dos nascimentos e mortes, então você deve tomar abrigo nos santos nomes de Krishna, que também é, é aquele que in, é, extingue o incêndio da ilusão material e purifica o coração de todos. Srimana Mahaprabhu é quem nos indica este ponto. Ele nos diz isso. Ah, mesmo assim, mesmo que você se encontre confortável, ah, você se sente confortável porque você é cego, a alma condicionada, não consegue enxergar o próprio passado, o presente e nem o próprio futuro. Ela não pode ver a, a saúde como estará no momento da morte, as formas com as quais nós pagaremos o karma na próxima vida. É por isso que ela acha que está desfrutando, mas na verdade nós estamos dentro de um incêndio, diz Chaitanya Mahaprabhu. Esse conceito precisa ser compreendido. Você precisa desenvolver este conceito. Entender que a vida é instável, que o que você vê não é a vida. Então, se você consegue se livrar e alcançar esse nível, se livrar desta ilusão, a sua vida espiritual pode começar, o seu bhajana pode começar. Primeiro você precisa realizar o quanto a sua vida é instável. Save me at all, anyhow. Anyhow, de... Não tem como você ser salvo ter... através da matéria. So, Chaitanya Mahaprabhu, to give us fast... Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya, quer nos dar isto. Chaitanya Mahaprabhu quer nos dar isto. Chaitanya Mahaprabhu quis nos dizer isso. Por favor, tente descobrir que você está no meio de um incêndio, de um incêndio de uma floresta que pega fogo. Toda a vida material é como uma floresta. Entende? Se você vai até a floresta, nós encontramos plantas e árvores em todos os lados. Aqui, na nossa floresta, nós encontramos seres humanos em todos os lados. É uma floresta material. É uma floresta de, do terrível desfrute material, que é mais perigoso do que a verdadeira selva. Você deve se lembrar que Pralada Maharaj quis nos ensinar algo. Ele disse, He Nishim Hadev. As pessoas têm medo dessa sua forma. Você se manifesta com essa forma que pode ser assustadora para os outros, mas eu não tenho medo nenhum. Um menino de cinco anos diz isso. Esta sua forma, é, que os outros consideram horripilante, eu não tenho medo dela. Nishima pergunta, você não tem medo? Ele diz, não, nenhum. Eu tenho, na verdade, medo, diz Pralada, do samsara material, deste mundo material. Ele é muito perigoso. Este verso. Neste verso, o Maharaj diz: O ciclo do Samsara, Samsara Chakra, é o que me dá medo. Quem pode me salvar disso? Quem pode me tirar dessa realidade? Ah, você tem que realizar isso, caso contrário, você nunca vai conseguir fazer bhajana sinceramente. Você tem que realizar que você está no incêndio florestal e que você tem que cortar todos os seus anartas. E aí o verdadeiro bhajana vai começar. Caso contrário, não é tão simples. Não é possível. No Srimad Bhagavatam, no Mahapurana, o maior de todos os Puranas, nós podemos entender qual é a misericórdia de Shaitanya Mahaprabhu. Dia a dia, nós vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos que falar sobre o Shabda Brahma. Ramanujacharya, Madhacharya, Nimbarka Acharya, Vishnu Swami, nenhum deles, conseguiu falar de maneira clara sobre o que Mahaprabhu vinha nos trazer. Então, no Srimad Bhagavata Ji Mahapurana, no Srimad Bhagavatam, nós encontramos que se você nasce em Satya Yuga, você alcança o sucesso com mais facilidade. Nem todos, mas a oportunidade se manifesta para quem está ah, em, em Satya Yuga. Na nossa era, a mesma oportunidade não se manifesta. É diferente. Então, em Sathya Yuga, nós meditamos nos pés de lotes do Senhor. Pela meditação, pensando nos pés de lotes do Senhor Vishnu, nós podemos alcançar a perfeição. Então, em outras eras, você faz isso através da adoração das deidades ou dos sacrifícios de fogo. Existem diferentes tipos de adoração de bhajana prescritos para as diferentes eras, prescritos pelo, pelo Senhor Supremo, pelo Shastra, pelos manuscritos védicos. Em Treta Yuga... Nós fazemos sacrifícios de fogo. Dapore tat paricharjana. Paricharjayam. Paricharjana means archan. Você pode adorar Parcharja. o Bhagavan. Paricharjana means seva. Paricharjana também pode ser traduzido como seva, como serviço. Dapore tat paricharjayam. Kalau tat harikirana. Mas em Kalikar. Em Kali Yuga, somente um método existe. Qual é? O Nama Sankirtana, o canto dos santos nomes, o Harikirtana. Se você me perguntar por quê? Por quê? Porque Kali Yuga está cheia de contaminação. Kali Yuga está cheia de contaminação e para todos os lados. Ninguém poderia dizer, eu estou sem, eu não sou contaminado, somente os Vaishnavas mais puros. Kaliuga é muito perigosa. E Kali Maharaj nos dá inspiração, direta ou indiretamente, para brigar uns com os outros. É a idade, a era da controvérsia, da briga, da desavença, a era da luta. Todo mundo, uns brigam com os outros. E, finalmente, o que você consegue? Kali está sempre nos dando, principalmente onde está a Harikata, a Kirtana, vida espiritual verdadeira. Kali Maharaj tenta perturbar tais pessoas para que ele consiga reinar sem a interferência da bênção e da misericórdia do Senhor Supremo. Então, por isso está escrito no Sri Bhagavatam a respeito de Parikshit Maharaj, por que Parikshit Maharaj não quis matar Kali Maharaj quando ele teve essa oportunidade? Por quê? E qual é a resposta? A resposta está neste mantra. Kali o Yuga é cheio de problemas. É um oceano de defeitos. Mas existe somente uma facilidade, uma benção. Uma facilidade extraordinária. Que nós não devemos ignorar nunca. Está escrito, então, que em Kali Yuga, nós vamos alcançar a perfeição cantando os santos nomes de Krishna. Somente fazendo o Sankirtana dos santos nomes, o canto pelo mundo afora do Senhor Supremo, nós podemos atravessar este oceano de contaminação. Está tudo contaminado. Se você compra frutas no mercado, aquele que está Vendendo, ele às vezes pode ter se drogado, tocado alguma coisa contaminada, depois ele pega na fruta e dá a fruta para você. Está tudo contaminado. Hum. Por isso que nós não devemos nos alimentar em qualquer lugar. Se você faz o Namasankirtana, você alcança a pureza só, assim. Que leite você pode comprar? Hoje as vacas estão entupidas de remédio, de antibiótico. Ah, os leites estão misturados, eles misturam, colocam coisas no leite para vender. Nada está puro hoje em dia. Eva, essa palavra significa só, só e somente, afirmativa, uma palavra afirmativa. Ou seja, só cantando os cantos dos santos nomes nós podemos atravessar o oceano das ilusões materiais. Então, como atravessar o oceano da ilusão que é guardado por Kali Maharaj. Só, através do canto dos santos nomes, só existe, caminho, só existe este caminho, só existe este caminho, só existe este caminho, está escrito nos Vedas. Em Kali Yuga, somente através do Mahamantra. E Parikshit Maharaj também vai fazer esta outra pergunta. Ele vai perguntar para o seu guru, Shukadeva Goswami. Qual é o melhor tipo de bhajana? Qual é a melhor atividade? Nós não temos muito tempo, nosso tempo é limitado. Você está acompanhando? O que nós podemos fazer? em tão pouco tempo, de vida. Quando a morte é inevitável, afinal, a morte é sempre inevitável, hoje, amanhã ou daqui a cinco minutos, quem tem garantia de até quando vai viver? É por isso que Parikshit Maharaj pergunta para Sukadeva Goswami algo muito bom, uma pergunta fantástica, importante. Qual é o melhor processo de, dentre as atividades do bhajana? Depois de observar o mundo instável, a vida, a instabilidade deste mundo, os pais vão embora. Todo mundo vai embora, ele diz. Eu vi todas as pessoas foram embora da minha vida. Ele pergunta isso ao observar a instabilidade deste mundo material. Eu não vou. Eu não posso ter fé no mundo material, porque a qualquer momento eu posso ir embora, ou as pessoas, as coisas vão embora. Ele diz, eu não quero os poderes materiais. Eu não quero siddhi. Eu quero ssang-siddhi. Siddhi, você alcança através do Yoga, através do Mantra, do Tantra, mas Siddhi é a perfeição. Você não recebe através desses subterfúgios, desses meios. Ele não pergunta como conseguir poderes materiais. Ele quer o poder espiritual, a perfeição. Depois deste alcançar o Siddhi, Uh, que, ou seja, você realiza a sua forma espiritual eterna. Eu sou um servo eterno de Krishna. Esse é o Sam Siddhi. Você, quando você descobrir qual é exatamente o seu serviço eterno a Krishna, esse é o sucesso espiritual. Então, Parikshit Maharaj pergunta, Compreendendo que a morte é inevitável, que não existe uma solução para ela, eu preciso entender qual é a melhor forma para encontrar o Senhor Supremo. Sukadeva Goswami, então, quis responder a seu discípulo Parikshit Maharaj. Ele vai dizer, se você quiser perder todo o medo, porque todos nós temos uma espécie estranha de medo, de medo desconhecido que nos persegue, sim ou não? Uma sensação de medo, sim ou não? Falem a verdade. Alguma sensação de medo nos persegue, está sempre atrás de nós. Diferentes tipos de medo, talvez seja diferente para você, diferente para ela, mas um tipo de medo estranho nos persegue. Ninguém é sem medo nenhum. Então, Sukadeva Goswami diz... Aqueles que estão já fartos do desfrute material... material, é Aqueles que dizem, chega disso, eu não quero mais isso. Eu já vi isso, a crua fotografia, a crua imagem. Do mundo material, eu não quero mais isso. Porque o Guru Vishnava não quer desfrutar materialmente. Porque eles não são loucos. Esse é o segredo. Porque o desfrute, o seu desejo de desfrute, gradualmente ele leva de volta para os mundos infernais. É por isso que eles não querem tudo já foi prescrito pelo nosso Guru Varga. todos os Yogis. O que significa Yogi? Yoga, é um... ah, yoga também é um termo. Uh que pode ser usado em diferentes circunstâncias. Bhakti Yoga, Karma Yoga. Muito bem. Como diz este mantra, nós temos que seguir as escrituras e o Guru sem usar a nossa especulação, a nossa mente, não de acordo com a nossa opinião ou com a opinião de alguém. Você tem que seguir o Sankirtana feito pelo seu guru, pelo seu paramguru, este é o caminho. Veja, já está escrito, já está explicado. Anukirtanam, o que, que significa? Cantar os santos nomes ininterruptamente. Você vai no mercado, você vai no templo, você vai a qualquer lugar. Não pare de cantar os santos nomes, o tempo todo, ininterruptamente. Under the of ao mesmo tempo sob a guia de um autêntico sadguru. Este é o verdadeiro sankirtana, o canto dos santos nomes. Sob a guia de um vaisnava puro. Este vai te, isto vai te levar até Krishna. Qual é o último verso do shrimad bhagavatam? Harinam kirtanam. Harinamanu kirtanam. Agora vem uma pergunta, no Vedanta Sutra, nós encontramos um verso. Nós encontramos no Vedanta Sutra este verso que diz, que sem discutir o Vedanta Sutra, ah, nós não podemos compreender a vida espiritual. Como entender a excelência de Chaitanya Mahaprabhu sem falar do Vedanta Sutra? O que significa esta expressão? O que significa esta expressão? Anavriti Shabda, Shabda. Então, é, a liberação do ciclo de nascimentos e mortes acontece através do conhecimento que chega para nós através do som, através da palavra dos santos. Agora você está com este corpo, quando você abandonar, você vai receber outro corpo. Você não vai sair deste ciclo. Cuidado, ele é perigoso. Vesadeva Goswami queria nos deixar uma indicação, repetidamente cantando e glorificando os santos nomes de Krishna, esse Shabda, a palavra Shabda, significa som transcendental. E aí você vai cortar o ciclo de nascimentos e mortes. Shabda é a literatura original, é o som dos mantras que, está, que mantém a realidade material e espiritual. Alguém poderia dizer, somente o Shabda Maharaj pode nos, estar, nos tirar daqui? Como assim? Só o Shabda? Os tolos, as pessoas que não sabem, não têm ideia. Por que você está dizendo que os santos nomes são tão fortes assim, se o Shabda, se esse som transcendental é tão forte assim? Quando ele fala de Anavriti Shabda, não existe indicação de que você tem que repetir os santos nomes de Krishna, mas você pode responder. A resposta já nos foi dada. No Bhagavatam, se os santos nomes de Krishna são o Maha Mantra, eles contêm todos os outros mantras, todos as, todas as outras instruções deste verbo transcendental. Se você chegar por, no final do 12º canto, qual é a conclusão do Shrimad Bhagavatam? Que você tem que cantar este mesmo Shabda, Nama o canto dos santos nomes, Nama Sam Kirtanam. O Harinama. Harinama Anukirtanam, o canto exclusivo dos santos nomes de Krishna. É por isso que os vajinavas nos revelam que o Srimad Bhagava também é a explicação completa e total do Vedanta Sutra. Isso já está escrito no Garuda Purana. O Garuda Purana afirma que o Bhagavata Purana, que o Srimad Bhagavatam é a conclusão de todos os outros textos. Por exemplo, assim como o Srimad Bhagavatam é a conclusão do Vedanta Sutra, o Gayatri Mantra é a conclusão de todos os Vedas. E no Gayatri Mantra, mais uma vez, Krishna é descrito. Está escrito tudo claramente. Gaithu Rubobasha Show. Vedanta paribingita. E Vedanto, all the meaning of Vedanta. O significado de Vedanta Bhagavatam está todo dentro do Srimad Bhagavatam. Esse é o verdadeiro significado do Vedanta Sutra. Portanto, esse é o texto fundamental. Então, muitos outros manuscritos vão indicar a mesma coisa, que o nome de Krishna é completo. Eu não estou proibindo você de falar o nome de Rama. Eu não disse isso. Se alguém está adorando o Rama, ah, eu não vou dizer não, não cante o nome de Rama. É a sua escolha, mas o Krishna-nama é o mais elevado e mais completo. Isso está explicado em diferentes textos. Sahasranam são os famosos mil nomes de Vishnu. Sahasranam é mil. Se eu recitar os mil nomes de Vishnu, o Vishnu Sahasranam Stotra, uma oração que contém os mil nomes de Vishnu. Vishnu tem mil nomes diferentes. Se eu pronunciar, o Sahasranam tem mil nomes. Se eu recitar três vezes os mil nomes de Vishnu, isso equivale a um nome de Rama. E se você pronuncia três vezes o nome de Rama, ele é igual a um nome de Krishna. Então, um nome de Krishna equivale a nove mil nomes de Vishnu. Portanto, o Krishna não é completo. Não é uma questão de brigar quem que vai cantar o que, você vai escolher, mas esta é a explicação das escrituras. Então, nos nossos manuscritos, eles têm essa expressão, você já deve ter ouvido, Shabda Brahman E também o Parabrahman. O Parabrahman é o super espírito. E Shamdas Babaji Maharaj está dizendo algo bastante profundo, que o Shabda Brahman é idêntico ao Parabrahman, ou seja, o super espírito é não diferente do verbo fundamental uh, desta energia verbal e eterna de Deus. Você tem que tomar abrigo no shabda brahman, brahman, no som transcendental. Se você não toma abrigo nesse som transcendental, você não pode sair do, do condicionamento material. Anavriti shabda, o som ilimitado. Então, todos esses mantras apontam para a mesma coisa. O Shabda Brahman, portanto, e o Parabrahman, o super espírito, o espírito absoluto e o som absoluto são idênticos um ao outro. E essa é a especialidade de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele nos indica, olha, preste atenção, você. Rupa Goswami Pada escreveu no Upadashamrita. Vacho e Vachakam. Nenhum outro grande mestre, nenhum outro acharya histórico nos deu um processo tão fácil quanto nos foi dado por Chaitanya Mahaprabhu. Ele fala de uma maneira muito simples para, para que qualquer pessoa compreenda. Qualquer pessoa, em qualquer karma, pode fazer este processo. Nós vamos dar um exemplo. Buddhim, what is the name of that, you one, uma vez, um devoto naquela localidade no norte da Bengala, a cidade de Sanatana Goswami, Ramkeli. Então tinha este indivíduo em Ramkeli. Como era o nome dele? Agora não so, veio, mas depois eu vou lembrar. Então, esta pessoa naquela época, na época de Mahaprabhu, eh, os muçulmanos queriam forçá-lo a beber água da mão deles. E isso para a cultura hinduísta significa uma ruptura, assim como comer carne. Você perde todo o seu dharma se você come carne. Você tem que recomeçar e a sua sociedade pode lhe jogar fora. Os brâmanas são expulsos da própria casta se eles se alimentam de coisas que são prescritas nas escrituras. Se ele bebe água forçosamente das mãos de uma pessoa que não tem conhecimento sobre o sanatana dharma. Então esse homem ficou desesperado e queria uma solução. Em Varanasi, alguém disse para ele, olha, então por que, que você não bebe ghi fervendo que aí você morre rápido e você não vai ter que é, você não vai ter que é, tomar essa água e perder a sua, seu dharma outra pessoa dizer, olha, se jogue no Ganges são soluções aqui que eles trouxeram para ele ele pensou, mas meu Deus será que não existe um como é que eu posso alcançar o melhor benefício possível já que eu tenho que morrer e Chaitanya Mahaprabhu encontrou com esse personagem e disse, não, não faça nada, continue cantando os santos nomes de Krishna. Isso vai purificar você de qualquer coisa. Esse foi o conselho de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele começou a cantar os santos nomes e se tornou um grande devoto. Entende? Então, existem dois termos. Qualquer objeto tem um nome. Se eu disser isso, é o Panchapatra. Isso chama-se Panchapatra, não né? O nome Panchapatra e o objeto que o nome aponta não são a mesma coisa. Imaginem, eu estou com muita sede, eu estou gritando água, água, água. Mas eu grito e a água não se manifesta. Eu não me satisfaço bebendo a palavra água. Se eu gritar cavalo, cavalo, cavalo, o som, cavalo, é separado do animal. Eu não posso cavalgar a palavra cavalo. Este é um dos aspectos da relatividade material. A palavra não corresponde ao objeto, ela é uma representação do objeto. Ela aponta para o objeto, mas ela não é o objeto. Então, no mundo material, existem essas duas palavras, essas duas eh, conceitos, o significado e o significante. E um é diferente do outro. O objeto é diferente da palavra. Essa é a natureza do mundo material. Nós vivemos num mundo que qualquer som representa algo. Porque esse é o universo material. Ele é cheio de ilusão. Ele está cheio de maia, de ilusão. This is not the case. Mas não é assim em Vaikuntha Jagat, no universo transcendental. Lá, em Dama ou em Vaikuntha Jagat, as coisas são diferentes. Qualquer objeto que você pronuncie e o objeto em si também é idêntico. A palavra, o som, é idêntica ao objeto que ele representa. Isso está acima da nossa concepção material. Sim. Quando, por exemplo, Madhavendra Puripada estava chorando, Ah, Madhu... Krishna, Ah, Vrindavana, Ah, Matura. Matura. Quando Madhavendra Puripada chora, tenha certeza que Vrindavana, quando ele pronuncia o nome de Vrindavana, se manifesta lá. Então, o Matura Mandala é a mandala da região de Matura onde dentro está inserida Vrindavana. Então, quando Madhavendra Puripada diz, ó oh, Vrindavana, ele grita, Vrindavana e Krishna se manifestam de maneira espiritual ao redor dele. Em uma forma invisível, talvez você não possa ver esta Vrindavana, mas ela se manifesta ali, porque ele é o devoto puro. Então, o devoto puro, o devoto exaltado, o devoto que alcançou a perfeição, ele alcançou um nível transcendental. Qualquer som que ele pronuncie, aquilo se manifesta, pois o som e a coisa, a substância, são idênticos nesse nível. Mesmo num nível material, o que dizer da, da realidade transcendental? Nós podemos fazer um exemplo aqui na matéria. Um brahman um Brahmana, que ele dá uma maldição. As maldições dos Brahmanas são perigosas. Imediatamente elas, se, elas começam a se realizar. Se ele disser, você vai desenvolver lepra, imediatamente a lepra começa a se desenvolver no seu corpo. Oh, meu Deus! E agora? Há muitos casos como esses são conhecidos. Um Brahmana verdadeiro, se ele. Se ele maldição você, aquilo vai se realizar. Como aquele Brahmana que amaldiçoou o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele diz: Você não vai ter nenhum desfrute familiar. E Mahaprabhu ri. Ah, era essa a maldição que eu queria que alguém me desse. Eu vou dar um exemplo. Em Dwaraka, os Balaka, as crianças da dinastia dos Yadavas, eles estão todos brincando. Eles encontram os rixis e os munis reunidos no jardim em Dwaraka. Tem jardins lindos em Dwaraka. O baixista Muni está lá. Todos os grandes rixis estavam ali reunidos. E os Yadubalakas, Balaka significa criança. Então, eles ignoram que para Krishna, a, qualquer coisa que ataque os Vaishnavas, a reação é como fogo. Queima tão rápido quanto queima o fogo. Então, os Brahman e os Vaishnavas são, quando são puros, eles são né, não diferentes. Os verdadeiros sadhus são todos Vaishnavas. Então, o fogo que está presente nos Vaishnavas é o mais poderoso de todos. O semideus do sol chama-se Surya, ou em Bengali, Surjo. Não brinque com este fogo, pois ele pode queimar você. Bhani significa fogo. Fogo pode lhe queimar, não é? Ele é tão poderoso, o Deus do Sol. Brani Surjo Brahmanebyo. Então, o fogo, os semideus do sol e os Brahmanas, todos eles queimam. Dizem as escrituras. E o Vaishnava também deve ser considerado o Brahmana perfeito, o verdadeiro Vaishnava. Os Vaishnavas são extremamente poderosos. Então, aqueles que são rishis, você pensa que eles não é, são vashnavas, é, uh, alguns não são, não. Tem, sim, é verdade. Mas então, eles são poderosos porque eles seguem regras e regulações. Então, quando essas crianças vão ali brincar com os sados, uh, sambo, que é... eles vão vestir sambo, esse descendente de Krishna, vestido de mulher, para brincar. Eles dizem, olha, tá vendo? Essa moça está grávida. A gente quer saber se ela vai dar luz a um menino ou a uma menina. E os rishis e os munis conseguem enxergar tudo. Eles entendem? Você pode brincar com eles, você acha? Eles ficaram bravos. Samba estava coberto com um véu, mas mesmo assim. Como vocês? Que coragem vocês têm de vir brincar conosco? Ah é? Essa essa senhora vai dar a luz a uma clava de ferro, uma clava de ferro. Imediatamente os panos que estavam na barriga de Samba se transformaram numa clava de ferro. Tente entender. Imediatamente eles falaram e na mão dele estava segurando a barriga e ele sentiu uma clava de ferro. Ele disse: Oh meu Deus! E eles foram até a Assembleia da tarma, a Assembleia Legislativa de Dwaraka, onde Krishna legislava. E eles disseram, a gente brincou com os brahmanas e eles nos amaldiçoaram. E eles disseram que essa clava de ferro vai nos destruir a todos, destruir a nossa dinastia. Toda a dinastia dos ziado será destruída. E, na verdade, essa é a maneira como Krishna deixa o mundo material. Né? Muito bem. No mundo material, entre significado e significante, existe uma diferença. Mas mesmo aqui, as maldições dos brahmanas são perigosas porque elas se tornam verdade. E Mahaprabhu quer nos indicar este ponto. Qualquer coisa que você esteja pensando, qualquer coisa que você esteja lidando, no mundo material, tudo é separado. O nome e o objeto são separados. Mas Mahaprabhu também queria dizer que o Shabda-Brahma é não diferente do espírito. É dito que Krishna é não diferente dos seus próprios nomes. Como diz este mantra. A primeira misericórdia de Mahaprabhu, ele quer nos mostrar. Você está dentro de um oceano de ilusão, do fogo de uma floresta de prazeres. Mas os nomes sagrados de Krishna podem lhe salvar. Glorifique estes nomes. O nome do Senhor vem do mundo transcendental. O Shabda Brahman vem de Vaikuntha Jagat. Mas eu sou tão tolo. Que eu não tomo vantagem deste Harinama. Eu de não vou tomar vantagem. Anadinidanam Brahmo Shabdutatyam Yadaksharam nivartate Tubhavino Pokriya Yogotu Yataha. Olá. Muito nice Loka. Muito nice. Esse verso é muito importante. Aí você pode encontrar. Então, você deve compreender que toda a criação, tudo vem do som. E as últimas conclusões da ciência, as últimas conclusões da ciência, eles dizem a mesma coisa. Que toda essa criação vem de uma vibração que parece com um som, que é uma vibração sonora e já descobriram isso. De onde vem a matéria? De uma vibração sonora. É, então, essa vibração sonora, de onde vem? A flauta de Krishna, do Gayatri, do Om. Tudo é o mesmo. Tudo vem de Krishna. Então, Atatobrahmanjigyasa é o primeiro verso do Vedanta Sutra, que diz, então, chegados a este nível, nos devemos perguntar sobre o significado espiritual das coisas. Se você não tivesse essa pergunta em você, você não estaria aqui. Quem é você? Quem sou eu? Por que, é que você vem de longe para me ouvir? É porque essa pergunta chegou para você. Você veio de longe até aqui, não é? Então, essa pergunta está no seu coração. Quem sou eu? O que, que eu devo fazer? O que, que eu? Como eu devo viver a minha vida? Isso aqui que está acontecendo é tudo? Você não é tolo, então você veio tomar abrigo dos Vaishnavas, tomar o abrigo de Gurudeva. O que está, o que é chamado Brahma Jigasa, é, pode ser provado não diferente de Brahma Jigasa brahma jigyasa Mas, e shabda jigyasa Eu poderia dizer, de Shambhava, que o Brahma-digasa brahma e o brahma jigyasa são a mesma coisa. Então, uh, o que significa isso? Que uh, o espírito e o som transcendental são a mesma coisa. Então, brahma Brahma-jigyasa, o conhecimento sobre o espírito e o conhecimento sobre o som, Shabda-jigyasa, são idênticos, diz Shambhava. Eu posso dizer que Shabda-jigyasa e Brahma-jigyasa, o conhecimento acerca do espírito e o conhecimento acerca do som transcendental, são a mesma coisa. Eu já disse que Shabda-brahma e para-brahma não são não diferentes um do outro. brahma então, você quer dizer Brahma-jigyaça, mas eu tenho o direito de dizer que isso é não diferente de Shabda-jigyaça. shabda, shabda som transcendental. Então, shabda Tattva na forma do Aksha, é o Om. Toda a criação vem desta vibração que está dentro da matéria. Como um oceano de energias densas que nos separam de Krishna. Anadi, o que significa Anadi? Sem começo. Este processo da criação em comparação a nós é sem começo. E a realidade transcendental também é sem começo. É anadi. Então, o Parabrahma, o Super-Espírito, o Shabda-Brahma, eles existem e a nossa criação é o reflexo pervertido da, do mundo transcendental. Ela é como uma reação. Então, no ponto inicial desta criação, houve uma reação. Esta criação se manifesta através de um processo. É difícil? Vocês não, não têm concepção sobre a criação? Então, os processos se acavalam e aos poucos nós vamos recebendo esta realidade, este mundo, ele vai acontecendo. É um processo muito lento. Então, o resultado desta vibração é, é este mundo material. Nós não podemos falar sobre isso agora, um dia nós vamos discutir isso, se o tempo assim quiser, se, se for possível. Então, é a misericórdia única de Chaitanya Mahaprabhu que nos dá acesso a essa compreensão. É uma misericórdia sem precedentes. Ninguém antes explicou as coisas dessa maneira. Ninguém havia dito, se você tomar abrigo do Shabda Brahman do conhecimento eterno, você pode entrar no prakrita jagat no universo espiritual. Mahaprabhu é quem nos indica esse processo de, com essa clareza. Então, ele vai dizer que no mundo transcendental, o som e o objeto são a mesma coisa. Então, eu gostaria de mencionar três versos do Vedanta Sutra para que você possa entender o, o siddhanta Vichara, o pensamento filosófico-científico de Chaitanya Mahaprabhu. Sutta, então, no Vedanta Sutta, Sutra, nós podemos encontrar Gou este verso. Gou-na-sched na you can say. sabdham Ou can get dizer, sabdo janitvata. Você pode encontrar o sabdo Como podemos saber Bhagavan? Como nós podemos encontrar o Senhor Supremo? Se você tiver uma ideia básica do Vedanta, eu não vou explicar todos os pontos, só o ponto principal. Shabda Ou seja, se você quer realizar o Espírito Supremo, você quer se conectar com aquele Espírito Supremo, você tem que tomar abrigo no Shastra nas Escrituras. Este é o ponto fundamental do Vedanta Sutra. Tudo você pode compreender através do Shastra, pois a realidade espiritual não é visível como a matéria. Você vai ter que depender dos manuscritos. O que, que significa Shastra? A prakrita Shabda Brahman. O som espiritual eterno, não material. Ok? Então, se eu quiser saber sobre Chaitanya Mahaprabhu, eu preciso tomar abrigo no Chaitanya Bhagavata, no um Shruta Parampara, no um Parampara que transmite tudo através do som, dos ensinamentos. Se você levar, por exemplo, uma fotografia de Mahaprabhu, experimente isso. Vai para uma floresta na África e leve uma foto de um Goranga Mahaprabhu e fala, esse aqui é o Senhor Supremo. Você fala, quem que é esse aí? Eles talvez não entendam, não? Quem pode entender? As pessoas de uma tribo distante? Eles comem carne, carne humana. Eles nem cozinham. Se você levar uma foto de goranga, eles vão falar, o eh, que, que é isso? Eles vão dizer. E como você vai respeitar goranga Mahaprabhu? Como é que você consegue respeitar goranga Mahaprabhu? Porque você tem escutado o processo de ou... Dos Vaishnavas, você ouve o Shrouta panta, o caminho das, de feito de palavras que saem dos lábios de lotos dos Vaishnavas. É por isso que você desenvolveu este conhecimento. Oh, este é Goranga Mahaprabhu. Como é que você chegou a essa realização? 20 anos atrás você sabia quem era Goranga Mahaprabhu? Não é tão fácil assim, né? Então, Shrouta vem de Shruti, ouvir, Panta significa caminho. Então, são os Vaishnavas que, através das suas palavras, do verbo dos Vaishnavas, eles dizem, este é Gauranga Mahaprabhu. Sem isso, você não consegue desenvolver uma, uma concepção sobre a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Você não sabe nem entender o que significa misericórdia. Para que uma pessoa que está viva precisa de misericórdia? Se ela não ouvir dos Vaishnavas. Então, no Srimad Bhagavatam está escrito este verso Janmadi Ashavato Anvayad Janmadi Ashavato Anvayad. Ultimately, going to say the absolute truth. A verdade absoluta diz Deva, através deste mantra. Se nós orarmos, nós podemos alcançá-la, nós podemos explicá-la em detalhes. Então, no, verso, no primeiro verso do Srimad Bhagavatam, todo o Bhagavatam está ali como uma semente. Sambanda, Prayojana e Abideya já estão ali. Sambanda é a relação, a conexão com Deus. Prayojana é a meta a se alcançar e Abideya é a maneira de agir de acordo com essa conexão, com essa relação. Então, quando Bilvamangala Thakur ele percebe que ele está distraído pelo mundo material, que ele quer ver mulheres bonitas, que ele quer olhar para lá para cá, então o que, que ele faz? Ele pede dois grampos e enfia dentro dos olhos para que ele não queira ver nada material, nada que não seja transcendental com estes olhos. A gente não pode fazer isso como a Bhilvamangantakur, mas tenho certeza que ele estava tentando nos ensinar algo muito importante, que a visão material é inútil. Por que, que você vai se apoiar, então, nos seus órgãos materiais? Por que, que você tem tanta uh, segurança em relação à sua mente material, seus sentidos materiais, materiais se eles são inúteis? Birvamangal Thakur dois, enfiou dois grampos dentro dos, dos glóbulos oculares para ele nunca mais enxergar nada que não fosse o aprakritavastu. Entende? Como o Siddhanti Maharaj, o retrato de Siddhanti Maharaj que colocou aqueles três macacos Hum, antigamente no seu tempo há muitos anos muitas décadas atrás quando estava entre nós eu não posso ver eu não posso ouvir e não posso falar não ouça nada de ruim não veja nada de ruim não fale nada de ruim então a gente não devia ver nem ouvir nem falar nada de material então, toda a criação, a estabilização deste mundo e a destruição deste mundo é feita pela verdade absoluta, como uma fórmula matemática. O que significa este verso? não entendo. Você tem que se aprofundar e entender que esta realidade, essa verdade absoluta é Krishna, que se manifesta de determinadas maneiras, então, você tem que esclarecer as suas ideias sobre o Senhor Supremo. E os seus sentimentos também têm que ser fornecidos pelo Shastra, pelos manuscritos. Isso tudo está relacionado com o Siddhanta de Goranga Mahaprabhu, é por isso que é tão interessante, é por isso que eu estou interessado em falar e entender sobre isso, de Shambhaba. So Se você encontra um shabda que não, não é transcendental, então não é importante. Se o objeto e o nome do objeto não forem idênticos, então não é uma coisa espiritual. Então tudo que você fala, ah, Maharaj quer dizer isso, tudo que você estiver falando, se o nome for diferente do objeto, então você está falando de coisas materiais, coisas inúteis. Mas quando nós falamos de Krishna, por exemplo, de Chaitanya Mahaprabhu, de Vaishnavas, nós estamos falando usando palavras que têm o significado do que está sendo pronunciado contido nelas. Tudo que você pronuncia que não for assim são coisas materiais. Você está falando, dando voltas em círculos em volta da, do labirinto material. Então Chaitanya Mahaprabhu quer nos mostrar isso. Se a palavra não indica um objeto não diferente dela, você está pronunciando som um material. Se o objeto e o nome do objeto foram idênticos, então, aí sim, é Vaikun vasto Mas no mundo material não existe nada assim, a não ser o conhecimento que os Vaishnavas nos trazem. Um outro verso do Vedanta, um outro sutra do Vedanta diz o que significa tat? Ah, você tem que saber isso. Tat e is Sat. Om Tat Sat. Está escrito no Bhagavad Gita. Assim é a verdade, é a tradução. Tat é o todo, tudo que pertence a Deus. E sat é a eternidade. Tat Vastu, aquilo que existe eternamente. Então, aquilo que existe eternamente é igual ao som daquilo que existe eternamente. Sat significa eterno, eternamente existente. Se a existência está acontecendo agora, antigamente não estava existindo, então, se, se o que eu tocar for uma coisa que agora existe, mas antes não existia, então não é sattvastu. Não é algo eterno. Om Tat Sat. O que é Tat é Sat. Aquilo que é, o todo é eterno. Isto é a única verdade. O que significa isso? O que Mahaprabhu nos ensina? Se você desenvolve sua fé de maneira muito simples, o Vedanta Sutra diz, se você vai desenvolver a sua fé no Shabda Brahman, se sua fé no Shabda Brahman, Oh, the Shabda is oh, yeah, o Shabda Brahman é o Senhor Supremo. Se você desenvolve essa concepção, esta consciência de maneira apropriada, então você se libera desta tortura material. 100%. É isso que Mahaprabhu queria dizer. Isso está escrito no Chaitanya Charitamrita. Como diz este verso em Bengali, você se esqueceu? Você não lê o Chaitanya Charitamrita? Então você não tem tempo? O Chaitanya Bhagavata? Quando você está dormindo, enquanto você dorme, Mahaprabhu continua pronunciando as verdades eternas. E a sua atenção deveria apontar para lá. No momento que você perde a atenção, a sua vida se dissipa. Então, Mahaprabhu quis nos ensinar a misericórdia inédita, exclusiva, jamais distribuída antes de Shaitanya Mahaprabhu, fala sobre isto. Pense nos passatempos eternos de Krishna e fale sobre Krishna. O próprio Mahaprabhu dá essas instruções. Não fale sobre nada que não seja relativo, ligado a Krishna. Não fale de nada. Mas a gente fala só tolices. Nós queremos fazer política, brinquedos, jogos. Quem se importa com o disse 500 anos atrás? 550 anos atrás. Quem se importa com isso? Hum? Nós somos tolos. Mas Mahaprabhu disse: e se ele disse, você tem que fazer? Porque ele garante o resultado. Mas quem vai seguir? Então, é uma fórmula muito próxima. Se você quiser moksha, a liberação da tortura material, então 100% Você só pode fazer isso tomando abrigo no Harinama. Se você não fizer isso, você nunca vai alcançar a liberação. Se você não tiver nista, se você não tiver fé firme, você nunca vai alcançar moksha, liberação. Você pode se liberar da tortura material se você desenvolver dia a dia seu interesse Por? pelo Krishna. Esta é a misericórdia mais excelente. Kulashekar escreveu sobre isso. O Harinama está à disposição de todos em qualquer lugar, mas mesmo assim as pessoas não o pronunciam. Por que as pessoas não pronunciam, pessoas não pronunciam o Harinama, os santos nomes? Por que as pessoas não pronunciam os santos nomes? Ele está disponível aqui no mundo material. A mesma coisa de Siguranga Mahaprabhu. Mas nós não temos boa sorte. Não existe limitação de tempo. Você não pode pronunciar enquanto come. Você pode pronunciar uma mantra enquanto você come dentro do seu coração. Enquanto você mastiga. Enquanto você toma banho, quando você dorme, você pode o tempo todo pensar nos santos nomes. Pronunciar os santos nomes. Sim ou não? Qual é o problema de pronunciar os santos nomes o tempo todo? Não existe regra que nos impeça de pronunciar os santos nomes. mesmo doentes nós podemos pronunciar os santos nomes. Não existe motivo para parar. Não existe tempo, limite, pureza, impureza. Nada disso. Sempre nós podemos cantar os santos nomes. Esse tipo de misericórdia é inédita. É o que ele vem nos trazer. Quanta misericórdia. Porque, por exemplo, se você for fazer uma adoração ou... Você, por exemplo, se você for fazer a oração do altar, você tem que tomar banho. Se alguém te tocar, você tem que tomar banho de novo, trocar toda a roupa. Mas o Harinama não é assim. Não tem limite, não tem problemas com pureza, não tem horário. O tempo todo. Essa é a excelente misericórdia de Goranga Mahaprabhu. Namastu Namo, Nama, Mayaya, Cha. Ele é o Namo. Goranga Mahaprabhu, ele é a personificação dos santos nomes. Está escrito no Shastra. Ele é a pessoa dos santos nomes. Namo, A sua manifestação é o próprio Nama. Nama, Prabhu. Goranga Mahaprabhu. Ele é Nama Prabhu ele nos dá essa imensa vantagem, percebam. Dessa maneira, se nós dependemos dos santos nomes, em todos os seus passatempos, desde o começo do Goranga Lila é assim, quando ele nasce, Goranga Mahaprabhu, nos aponta para a mesma verdade. É a sua misericórdia excelente, exclusiva, inédita, jamais vista. Se nós cantamos os santos mantras, nós não só nos liberamos, nós ganhamos serviço eterno aos pés do divino casal. Nambujan é ambos, sadhya e sadhana. A palavra sadhya significa o objetivo, a meta do sadhana, do processo, da prática espiritual. Sadhana significa prática, processo. Sadhya é a meta da prática. Sadhya e sadhana. E ao fazer o sadhana, você vai descobrir que o Mahamantra é ao mesmo tempo sadhya o objetivo, e sadhana o processo, para alcançar o objetivo. O Mahamantra é o processo para atingir a meta e a meta atingida através do processo. Pois os santos nomes são não diferentes de Deus. Então, sem Chaitanya Mahaprabhu, Ramachandra, Nishimha Varaha, me dê algum exemplo do Shastra que diga que eles não são o mesmo. O próprio Krishna não vai dizer, fale meu nome. Às vezes ele diz isso indiretamente, mas a Mahaprabhu vem e insiste em nos dar este conhecimento. Nishimba não fala, cante meu nome. Varaha também não diz cante-meu-nome, nem Rama diz cante-meu-nome. Mas isso, Mahaprabhu faz, porque ele é o mais misericordioso. Ele é Gauranga Avatar, o mais raro de todos os avatares. Amanhã nós vamos discutir esse ponto. Quanta vantagem ele nos deu, do ponto de vista espiritual, sem Gauranga Avatar nós jamais alcançaríamos esta benção, esta misericórdia, nem com Krishna Avatar nós temos a mesma misericórdia, porque Krishna não vai nos ensinar o processo. É Mahaprabhu que nos ensina desde o momento em que ele nasce, quando ele nasceu, tá? ele chorava e parava de chorar quando cantavam os santos nomes. Todos cantavam Haribol, Haribol. Quando ele nasceu, estava acontecendo um eclipse e eles cantavam Hare Krishna no eclipse, tomando banho no Ganges. Está escrito no Chaitanya Bhagavata. Quem nunca pronunciou o Harinama, os santos nomes, pronunciaram os santos nomes quando Mahaprabhu nasceu. Eles não sabiam por quê. Eles simplesmente pronunciavam pelo poder de Mahaprabhu. Haribol, Haribol, eles caminhavam pela cidade, indo para o Ganges milhares de pessoas pronunciavam e, de noite, na noite da lua cheia, Goranga Mahaprabhu se manifestou, nasceu aqui. E sobre a sua misericórdia, sem paralelas, nós vamos explicar. Quando ele nasceu, ele era um menino. Ele não cantava os santos nomes quando ele nasceu, mas houve uma indicação sobre, de, desse fato. Se ele chorava, as pessoas falavam Hare Krishna Haribo, ele parava de chorar e sorria. Então, desde o seu nascimento. Então, todas as matajis ali, as pessoas locais, todas ficaram sabendo que quando ele chorava, era só cantar Hare Krishna Haribo e ele parava. Todo mundo sabia. Então, desde o primeiro momento, ele é a manifestação deste Harinama Sankirtana do canto mundial dos santos nomes. E Com esse Harinama Sankirtana existe a primeira misericórdia, o Shabda Brahman. E somente Mahaprabhu indica este caminho, que Shabda Brahman e Parabrahman, que o Espírito Supremo e o Som Supremo são não diferentes. E que, tomando esse abrigo, você pode sair da ilusão material. E você alcança a realidade eterna. E Mahaprabhu disse muitas vezes, está escrito isso até no Bajanara, a de Bhaktivinoda Thakur, que ao cantar os santos nomes, finalmente nós vamos alcançar Goloka. Não, o tempo limitado. Infelizmente, o tempo não nos permite falar de todos os tópicos, mas onde quer que o Mahaprabhu fosse, no Bangladesh, naquela época era a Bengala Oriental. Não é porque ele era um professor, ele era um professor de gramática. Ele foi até o país que hoje é o Bangladesh. Se alguém vinha perguntar alguma coisa, como eu posso fazer bhajana? Mahaprabhu explicava. Até os Mayavads de Varanasi, nós vamos explicar este ponto. Em todos os lugares. Sadhy e Sadhana Tattva são não diferentes. O Mahamantra é o método e a meta. Tudo você pode receber através do Nama Sankirtana, do canto, pelo mundo afora, em todos os lugares, em todas as ocasiões dos santos nomes. Quando o Mahaprabhu foi para o sul da Índia, ou quando ele foi para Varanasi, ou para o norte da Índia, em todos os lugares. A sua misericórdia excelente. Estava sendo distribuída. Enquanto ele corria, ele cantava Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Rama, Hare Hare, ele cantava e recitava. E algo inacreditável, inexplicável ocorreu. Nós vamos discutir em detalhes nas próximas aulas. Ele quis dar este conselho para Vasudeva Vipra. Ele era um Brahmana. Vipra significa Brahmani como Sudama Vipra. É. E ele estava contaminado de lepra, este vaso deva-vipra. E ele era tão piedoso que se os insetos saíam do seu corpo, ele colocava eles de volta. Ele falou, se você sair daqui, você morre. Fica aqui. Esse era o nível de misericórdia deste brâmano que estava doente. E Mahaprabhu foi embora. Ele havia encontrado Kurma-vipra. Na floresta, Mahaprabhu liberava os animais da floresta cantando os santos nomes. Os, as feras e os pássaros também receberam-me sua misericórdia. Quando Mahaprabhu foi para o sul da Índia, Kala Krishna estava com ele. Ele foi para uma floresta que não tinha eletricidade. Agora tem eletricidade em qualquer lugar. Mas na floresta, o que, que você tem na floresta? O que, que você recebe na floresta para acender as coisas? O Mahaprabhu fica embaixo de uma árvore, uma árvore ali aberta. Ali tinha tigres, leões. Todos eles estavam por ali. Mahaprabhu, cheio de lágrimas, chamava Krishna, Krishna, Krishna. E um tigre veio e olhou. E o servo, o servo ficou morrendo de medo. Oi, tigre. E ele pegou os pés do Senhor Supremo. E o Supremo não estava não tava nem olhando. E o tigre deu voltas ali e foi embora. Ele assistiu Mahaprabhu e foi embora. E vocês têm tudo. Apartamento, luz, ar-condicionado. Onde você vai? Você acha que Mahaprabhu ia para o hotel, na floresta? Era numa árvore, que ele ficava embaixo da árvore. Eu expliquei isso para vocês sobre Ramanujacharya, que ele dormia embaixo da árvore, na floresta, cheio de animais ferozes. Se Ramanujacharya fez isso, imagina Mahaprabhu, ele é o Senhor Supremo. No tigre, os elefantes, Vinham ali, um a mesma coisa. A misericórdia dele era inigualável. As feras, os pássaros, todos receberam a misericórdia de Goranga Mahaprabhu. Um elefante louco veio ali tomar banho. O elefante veio ali e ele pegou água e jogou no elefante. Hare Krishna jogando água no elefante, no elefante louco. E o elefante entrou em êxtase. Hare Krishna. Hare Krishna, o elefante dançou. E o tigre, todos eles pulavam, ficavam com duas mãos, com duas patas pulando. Ramachandra não deu esse tipo de misericórdia. Nishimadeva também não. Nenhum outro avatar se comporta dessa maneira. Nenhum deles tem esses passatempos. Somente Chaitanya Mahaprabhu. Ele nos mostra essa misericórdia aberta, uma inundação de misericórdia, de kripa. Tudo estava inundado. Mas se nós não temos boa sorte, nós não aproveitamos, né? Temos que seguir as suas instruções. Se você não quer seguir essas suas instruções, então você é um tolo. Eu sou tão caído. Caso contrário, eu alcançaria esses níveis de prema que ele está, está nos distribuindo por conta da minha sorte ser muito ruim. Misericórdia aberta, até os pássaros, as feras, as árvores, Mahaprabhu corria na floresta de Vrindavana e as vacas corriam atrás dele, lambiam o corpo dele. E as corças corriam, não iam embora, ficavam ali com ele. Eles não queriam deixá-lo. Mahaprabhu cantava os santos nomes e continuava caminhando. Nós vamos falar só sobre este ponto agora. Você quis me perguntar ontem, eu vou responder agora. Então, Mahaprabhu quis encontrar Kurma Vipra. Você ouviu o nome Kurma Chalam? Depois que ele foi para Jagannathapuri, ele foi para Kurma Chalam. Em Kurma Chalam, ele encontrou um Brahman chamado Kurma Vipra, com que ele tomou prachada. E então, aquele Vasudeva Vipra que estava com lepra, ele ouviu o nome de Mahaprabhu. É, ele veio para liberar a todos. Eu também posso ir. Ele não podia se mexer. Todo o corpo dele estava apodrecendo. Tudo estava derretendo pela doença, pela lepra. Ele não conseguia se mexer. Ele foi. Ele teve que andar alguns quilômetros eram muitos quilômetros para ele. Ele tentou correr a noite inteira, e quando ele chegou ele chegou a Kurma Khetra, a Kurma Chalam, ele ouviu, cadê? Onde está o Senhor? Eles falaram, o Senhor acabou de ir. Ele foi embora, acabou de ir. A minha vida é inútil. Ele caiu, desmaiou, sem consciência. Ó oh, Senhor, eu queria receber o seu darshan, eu queria receber a tua misericórdia. E começou a chorar. E quando ele começou a chorar, Goranga Mahaprabhu tinha pernas imensas. Ele era muito alto. Ele tinha ido embora, ele tinha já andado quilômetros. Mahaprabhu já tinha caminhado quilômetros. Quando Vasudeva desmai e cai no chão, Goranga Mahaprabhu ficou paralisado, ele não podia se mover. Quando um devoto chama o Senhor Supremo, chorando e gritando, o Senhor não pode ir para longe dele. Ele voltou. E ele voltou para Kurmakshetra, para Kurmachala. Quando Vasudeva para caiu no chão, Vasudeva Prabhu caiu no chão. Oh Prabhu, minha vida acabou. Eu não te encontrei. E quando ele começou a chorar no nome do Senhor Supremo, o Senhor Supremo paralisou, ele não conseguia se mover. Nós vamos explicar isso. Depois que ele tomou o sannyasi, você vai chorar. Quando ele tomou o sannyasi, e foi de Katwa até Vrindavana, Priya gritava, e ela caiu no chão, chamando o nome de Goranga. Quando ela desmaiou, Goranga Mahaprabhu ficou paralisado, ele não conseguia se mover. Alguém tentava Mexer nele para ver se ele se movimentasse Ele não conseguia se mover Porque o Senhor se torna escravo do seu devoto puro Esta é a relação entre o Senhor e o bhakta Entre o Senhor e o devoto Então ele voltou e descobriu que Vasudeva Vipra estava deitado no chão inconsciente Chorando no nome do Senhor Mahaprabhu tocou E o abraçou quem, quem fez isso, jamais ele abraçou o leproso com o corpo todo derretendo. Quando ele abraçou Vasudeva Vipra, Vasudeva Vipra recebeu um corpo perfeito, um corpo fresco, novo e toda a lepra desapareceu. Então Vasudeva começou a chorar. Por oh, para Porque você me deu este corpo tão bonito, agora as pessoas. Eu vou, vou desenvolver falso ego. Antes as pessoas me odiavam. Ninguém vinha. Na área onde eu estava. Ninguém vinha. Na região onde ele estava, por causa do cheiro dele. As pessoas cobriam o nariz. Ninguém vinha ali. Quando davam algum chapati para ele, as pessoas jogavam de longe. Toma, o Mahaprabhu o abraçou. Você pode imaginar isso? O Mahaprabhu teve o desejo de abraçá-lo por conta da pureza do seu coração. E seu corpo se transformou num corpo perfeito. E ele começou a chorar, ó oh, Senhor, você me deu esse corpo, eu vou desenvolver falso ego agora. Não. Disse Mahaprabhu, você não vai desenvolver falso ego. Você vai e você vai, você, vai, você vai pregar Exatamente. os santos nomes. É um caso muito excepcional. Nós vamos discutir sobre estas misericórdias jamais distribuídas, onde centenas de milhares de pessoas receberam misericórdia. Mahaprabhu dava conselhos para Vasudeva Vipra e Vasudeva Vipra pregava para essas pessoas vá e fale os santos nomes para todos. Vasudeva Vipra ia para essas vilas pregar os santos nomes e todos eles pregavam uns para os outros e isso se espalhou de maneira múltipla, progressiva. Mahaprabhu dava poder para esses devotos puros de tal maneira. Ele falava também diretamente, mas depois disso, ele deu misericórdia para Vasudeva Vipra. E Vasudeva Vipra é, espalhou o conhecimento acerca de Mahaprabhu para milhares de pessoas. Ele, formou milhares de devotos. E é por isso que Mahaprabhu disse assim para ele. É minha instrução para você, vá e dê Harinama a todas as almas condicionadas. Se eu falar, você vai ficar impressionado. Uma emoção inacreditável. Mesmo na época do próprio Krishna Avatar, não existia tanta misericórdia para as pessoas. Mahaprabhu distribuía misericórdia para todos os lados, até para os muçulmanos. Os muçulmanos vinham ajudá-lo e eles desmaiavam só de olhar para ele e pronunciavam os santos nomes, ouviam os santos nomes dos lábios de Mahaprabhu. Então, como que nós podemos comparar Gura Avatar com outros avataras? Eu vou falar sobre as verdades deste Avatara, deste goura Avatar, amanhã e a misericórdia do nosso Guru Varga e da misericórdia exclusiva, única, jamais distribuída antes, que nos é dada por Chaitanya Mahaprabhu. Lembre-se do primeiro verso que nós, com o qual nós começamos esta aula. Se você quer mergulhar no oceano de Prema, no oceano de Prema, então você tem que tomar abrigo em Gauranga. Se sua mente sentir o sabor do canto dos santos nomes, diz este verso prema ambudau viharani yadi citta viti chaitanna chand charane kuruta anuragam chaitanna chand charane kuruta anuragam vancha kalpataru passa em bishvabhuti tanan pavana krishna so try to digest ha tente digerir este conhecimento tudo você deve se lembrar